Criatura da paralisia do sono assombra um homem. Fantasma atormenta um gamer. Noiva tem visão assustadora durante seu casamento. Apavorante surge no fundo de um túnel. Anjos foram filmados no céu durante protestos dos caminhoneiros. Dois anjos filmados durante um batismo. Fantasma passa uma noite inteira puxando a perna de um homem. O homem se depara com algo estranho em seu armário. Mas se assusta com fenômenos paranormais no quarto. E muito mais. Mas antes, já vai deixando seu like para o nosso vídeo ter o maior destaque na plataforma. E se não for inscrito, Inscreva-se e ative o sininho para receber todas as nossas notificações na tela do seu celular. No nosso primeiro vídeo vemos uma pobre alma inocente jogando no computador. Tudo estava indo bem até que a porta se moveu sozinha. Mas até aí nada demais. Poderia ter sido apenas o vento. a cadeira, já não havia mais como duvidar de que havia algo estranho ocorrendo no ambiente. Sim, há um fantasma interagindo. Atente-se às seguintes imagens. O que você um túnel e lá no fundo há é um ser obscuro o observando de repente ele disparou em alta velocidade em sua direção e por pouco não comeu sua mão na sua opinião o que seria essa estranha criatura já faz uma semana que este sujeito tenta dormir mas sem sucesso e em breve vocês entenderão o porquê Existe um ser sobrenatural que puxa sua perna sempre que ele tenta dormir. São mais de 50 puxadas de perna por noite e por conta disso ele não sabe mais o que fazer. E você, meu caro amigo do XTV, o que faria numa situação dessas? No vídeo a seguir vemos uma mãe fazendo um vídeo com seus filhos quando de repente eventos inexplicáveis se sucederam pelo quarto. Ai <risos> um cidadão estava sozinho em sua casa quando começou a escutar passos vindo do armário. Com o um coração na mão, ele se levantou para investigar, mas ele irá se arrepender amargamente. que é a vélica dentro do armário. Depois dessa visão, ele deixou a casa e foi morar na rua. Imagens registradas durante um batismo nas águas. <risos> Durante a cerimônia, religiosos mergulharam uma pessoa no rio. Foi quando dois anjos de luz se projetaram do corpo dos envolvidos. Muitos dizem que na verdade é a alma de ambos se desprendendo do corpo. Seria isso de fato um fenômeno paranormal devido à energia espiritual que envolve o ambiente? Opine nos comentários. Essas imagens foram registradas por esses dias no Brasil durante o protesto dos caminhoneiros, vários seres alados pairando no espaço, seres esses que parecem anjos enviados pelo Criador dos Céus e da Terra. Essas imagens forem reais, isso é um mau sinal. Tinha tudo para ser apenas uma festa de casamento arranjado. As pessoas estavam reunidas e muito contentes, porém, a noiva nem um pouco. Não era bem o homem que ela queria. Isso fez com que seu coração se enchesse de tristeza e medo, de uma forma tão intensa que acabou atraindo energias negativas para dentro de si e para o ambiente. Manifestou espíritos malignos após ter tido uma visão apavorante. O que será que ela viu? Você sabia que existe uma igreja submersa no Brasil? No oeste de Santa Catarina, uma cidade esconde muitos mistérios embaixo d'água. Em meados de 2000, Itá era uma cidade que tinha 2 mil habitantes. Bom, ela foi alagada por mais de 49 mil metros cúbicos de água. Afim que se formasse um lago que iria alimentar a usina hidrelétrica da região. Essa cidade foi escolhida porque ali era o local perfeito para a geografia do local. Então os moradores foram transferidos para Itá Nova. Que fica 5 quilômetros dali. A cidade toda foi demolida para que a água pudesse tomar conta dali. Quase tudo ficou debaixo d'água. Com exceção de duas torres da antiga igreja matriz de São Pedro. Essa aqui são fotos antigas da igreja. Olha só como ela era. Os 15 metros da torre estão no meio da água, enquanto os 10 metros da igreja estão submersos. De acordo com os moradores, tentaram derrubar a igreja várias vezes. Mesmo com o trator, ela não desmoronava de jeito nenhum. Foi então que os moradores pensaram ser uma mensagem divina, de que não era para tirar a torre de lá de jeito nenhum. Foi então que a cidade foi alagada, restando somente a torre da igreja. No vídeo que se segue, vemos mais uma típica vítima da paralisia do sono sendo atormentada por um ser obscuro. Quando ele menos esperava, coisa já estava montada sobre ele. O pior de tudo é que ele não podia se mover. Por que isso? Ele era meu amigo. Eu lhe prometi que se eu morria primeiro, ele vendria a jalar os pés. <risos> era meu amigo lhe prometi que se eu morrer primeiro vendria a ralar os pés <risos> Logo ao lado surgiu um fantasma que disse Por que você fez isso com ele? Eu que deveria ter vindo primeiro porque eu sou amigo dele e quando eu falei Sim, prometi que eu voltarei pra puxar sua perna.